Não se esqueçam, hein? Sou seu anjo da guarda. Seu coach. Eu só quero seu bem. Quanto aos lucros, meu bem... Bem? Bens! Dos seus lucros eu levo só 20% como é de praxe entre os anjos e o Paulo Guedes. É claro, 20% por cento de tudo, tudo será meu, tudo que eu mesmo lhe dei! Afinal, por quê? Sem anjo da guarda... Ai, dos mortais... se pelo menos decora o teu pseudônimo. Onde estava é, Benedito da Silva? Então leia-se de hoje em diante Ben Silver. <risos> Move lights prata intensa. A luzinha vermelha. Eu, a internet. Me, the internet. Falo em milhões. I, penas, about millions. Falo em bilhões. I, penas, about billions. Eu sou tudo. I am everything. Eu estou em tudo. I'm in everything. Sim. Vem, mas vem sem fantasia Que da noite pro dia você não vai crescer Eu quero te contar das chuvas que apanhei das noites que varei No escuro a te buscar Eu quero te mostrar As marcas que ganhei Nas lutas contra o rei Nas discussões com Deus Nós somos velhos amigos nós somos os maiorais Quando estamos unidos Ai, dos mortais Você pensa que eu sou O velho de papel Você quer fazer de mim Não fica aí ver com Bravo! Bravo!